Eu não tentei, não. Eu não tentei, não, mas... Eu não consegui mais, velho. Eu tentei fazer. É porque vou... o, PC, dar... o PC ficou bom agora, não dá mais tempo, né? Não, não... <risos> não acho que é a NET mesmo, velho. Acho que é a NET, sei lá. Bora, agora caralho. Tá bom, agora tá gravando, né? tá gravando, tá gravando agora. E aí, galera? E aí? Vamos jogar aqui quanto os raquinzinhos, Uma zoeirinha aqui. Vamos ver se pega mais cena. O oficial não dá cash, não, arrombado burro. Cash, nossa, cash, nossa. cash. Na sala fica melhor Chama, caralho <risos> Chama que eu nasci pronto Nasceu sim Olha, quem Porque ficar é, negativo, deleta, né? Nossa Gil, Gil Saí, já não. estilou, Gil já estilou Calma, muda, calma, muda Eu vou fechar o face Tô no rank 69 <risos> Nossa no meu tempo, as pessoas ficavam alegre quando tava no top 20. É é aí porra, eu tô no, tô no top 100, caralho, eu sou foda. Caralho, joguei oficial pra porra, 8 vitórias. Jogou? 4 eu derrotas. Eu tenho 11 vitórias e 5 derrotas. Eu não tinha jogado nossa porra porra também, não? 10 vitórias e 14 derrotas. 5 derrotas só contra os hackers. Mas não foi mais ninguém, só os hackers mesmo. Bom, eu tenho 30 vitórias e 20 derrotas. Ah, porra! Tua diversão é perder, F-Tape? Foi? Tua diversão é perder, né? Tu entra, não, vamos, vamos, eu quero perder hoje, eu quero dormir de pré. Tem mais vitória do que derrota, pô. Botar umas miscaímos bem alta. Mas 20, 20, 20, 20, pô, é muito alto. De 30. Era pra ser, tá ligado, metade, uns 15 no máximo aí. Jogador é, sem Martin, habilidade aí. Eu esse. joguei muito contra hack, né? Fazer o quê? Então, tu se diverte perder, né? Ah, eu não, mesmo perdendo pro Hackers, eu continuo. Tu continua porque você é brasileiro, né? Exato. BRBR. BRBR. BR, ué, ué, ué. Cadê os hack? Estão jogando já contra alguém? foto Olha o me dá pena desse coitado <risos> Ele tá se, querendo se turmar com o pessoal Cu na mão agora O pessoal viu como é que ele é agora Coitado do Mia, tadinho Deixou, Abandonou ele Peração, Mas eu até tô gostando desses hacks que tá aloprando no servidor porque o servidor vai, no caso, os GMs vão acordar e vão ver, Eita caralho, ó. Eles só estão fazendo essa festa porque a gente não baniu todo mundo. Na hora que começar a banir todo mundo que tá envolvido, Oxi, o instante acaba, pô. O carro vai tomar banho, oxi, não. vou procurar outro jogo. User joined your Para, Para, suas bichas! Eita caralho. E 300. de boa, na lagoa. Não, não tá de boa em mim, não. Tá com verme saindo pelo cu, é? Só pode. Eita porra. Ô, <risos> ô <risos> oh, oh, Gil. Hum. Você tá tirando carteira pra dirigir. Ai, credo. É pra andar de bicicleta, <risos> porra. Caralho. Hum. É pra andar de bike, é? É, é, é. A, a cidade dele é que nem na China, ó, não tem. É. A mão vai, a outra vem também. É uma arrobação? só mão, é, é. mão vai <risos> na <tia> cara, filho. <risos> é uma só lá, mano. né? Só na China. É, pô, tem até pedagem pra bicicleta, pô, foda. Tá, paul. Caralho, velho, 4 minutos já e nada, essa porra. É, o Madara vai criar aí, ó. Tadinho, o bichinho hoje tava jogando sem hack, parece um doente mental jogando. <risos> Essas misérias. Dá pena. E ainda sair positivo naquela. Lá. Ah, tu não tava, não, teve. <risos> tava lá, só o cara contra Os caras, tudo extremamente negativo. Tinha um cara que tava 2/14 horas 17 na sala. E o caralho. É, é que, que vai se... sair aquele treino de novo lá, Oi? Onde é que vão fazer um treino daqueles lá de novo, naquele dia? Treino. O Mix, sei lá, vocês estão falando? Ah, o que nós estamos tá jogando lá? O que nós estamos hum. tá jogando aqui de lá, pô? Qual que é? Hum. Antes, do, antes do, do, do dia do torneio lá? No dia do torneio. Ah, você está ah, falando daqueles treinos torneio, especiais que cinco. a gente se une para treinar os mapas do torneio. E Olha, que eu geralmente pô. eu sempre faço isso a cada duas semanas, porque como eu trabalho aí no sábado às vezes, aí a cada duas semanas eu posso participar do torneio. Aí a gente sempre faz isso, a gente sempre se junta e bora treinar os mapas, né? Só pra fazer eu vou raiva mesmo. Vou fazer Aí, eu, eu, beleza, eu aviso. Que o foda é que esse lixo, mais que a gente treine horas e horas exaustiva ainda toma pê. Eles velho. ainda deixam tempo sozinho. Tomar no cu, oh, velho. Não, aquele não foi culpa minha, não. Ali, Cafly ah, vivia fim, ali embaixo, Cafly vivia ali embaixo, ele resolveu não descer mais, ficou lá em cima, quis se vingar Eu subi é, porque, é... olha, eu subi porque eu vi que os caras não estavam aguentando, pô, os caras na campera não aguentam segurar aquela bosta Vergonha, porra Eu, quando eu tava camperando ali, os caras não entravam ali não, fudendo, nem fudendo entrava Agora com Cafly vai e entra, é? Manuco. Ai meu deus do céu, demoro velho chamei o vou... Madara aqui, falta só um ó. Aguento mais Os gringos são tudo bem educados né, nós aqui é mal educado A gente já tá corrompendo, a gente já tá corrompendo aí ah, não, gente... já tem, já, tem uns, já uns cara, cara aí que já empocado. Eu falo alguma coisa no, no global, os caras. Eu não entendo nada desse brasileiro de merda <risos> Eu boto pai só que o bicho é cu da tua mãe, filho da puta. Oxe, os caras tá, tão puto com os brasileiros aí, pô. Porque vocês não ver pro Brasil. Aí, O falando. O é um carinha do meu clã. Que eu eu sei, com. OG, coitado. Aí, O <risos> Tá muito puto. Ó, oh, né? pega essa porra, bota mais 2.0, traduz e entrega. Eu, eu vi aí. Eu vi lá. <risos> É o de nome dele, acho que é, assim, não é não é Osvaldo Osval. Gutierre, tá ligado? Aí ele bota o é. G como nome do personagem. Ele tá até conta a conta. Ele vendeu aquela e fez outra conta. Não sei que porra foi que tem na cabeça dele. Porra, o já vai ficar pronto, caralho. Não vai jogar não, essa porra? Tá, é, tá, isso, né, ó, tá na Eu vou, vou esperar 10 minutos. Se essa porra não começar, eu vou embora. Não vou ficar esperando aqui nesse cabaré, não. Eu odeio. O oficial por conta disso. Misericórdia. O problema passar... é que se os line de você pegar a line forte, eles vão ficar camperando. Aí demora pra caralho pra acabar. É, exato. A gente devia fazer sempre tá, isso, tá menos, ligado? Tá, pelo menos tá jogando. Pelo vamos mesmo. fazer isso é. fazer uma campanha. A gente conversa com todo mundo que participa do oficial e vamos fazer Camperi contra hacker. Não, não, não, não jogue. E vamos ensinar como ganhar dos caras, tá ligado? Na campera? Tipo, e, e deslogar o último, o último jogador, tá ligado? Pra ter vantagem na pontuação? Vamos tentar fazer isso uma vez, só pra ver se vai dar certo. Ensinar pro Franga, que o Franga ensina pros outros lá e pronto. Acabou aí ele pra eles. A, a vantagem deles é eles é a gente ruxando atrás. Se a gente não ruxar, eles se fodem, pô. O, o cara, você tem que tomar desconect ou ele tem que sair da sala? Ó, oh, né? ele Ele tem que tomar. Ele tem que tomar desconect, tá ligado? Antes da última rodada. Lagoa. Oh, e tá aí, aí, ó, ó, chegou o puta aí, O negão do caralho aí, ó. Bora <risos> carai, eu tô gravando, viu? Gravando é, o que, rapaz? É os gente, é a eliminação, eu meu. Não eu vou não de baixo. Se é segurar a direita, beleza? Beleza. Embaixo, adeus. Direito embaixo. Bora cima? Tô na esquerda em cima. Oh, ah, é os hackers, eu tenho uma barretada já ali, mas. Eu sou muito lindo. Ô, alguém me dá cobertura cover aqui na esquerda, por favor. Esquerda. Esquerda. O cara sabe que eu tô aqui, filha da puta. Tô embaixo. um aí, Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, ei, escuta, ó. Tem uma torre na direita, aí, Granada ali, vamos lá. Não avança, não, dragão, a porra. Não, não, não, não, não. na torre deles aqui, ó. um na torre deles aqui na direita, aqui onde eu tô. Deixa eu ver esse barretar Não consegue levar dele de trás, não? Alguém, não, não, por favor, não, não. fica olhando. Nossa, é Deixa eu. Eu... Tô teleportando. eu não vou botar cara, não, porque eu acho que ele tá de parte. Moda, fica aí. Se alguém entrar de volta aí que me avisa. Vou tentar barretar. eu, eu preciso que alguém olhe a esquerda aqui, meu. Por favor, cara. que tava na torre. Eu tava na torre, eu matei. Vai pra esquerda lá, daqui. Quê? Esquerda Eu tá embaixo, cara? Oxe, é o pô. Não é os caras, não. Quem que é o 03 aí? Eu sou o 04. Zero um. Eu tenho um na base, desde no fundo ali. Ô gente, mesmo assim, meu campo era contra ele. Não vou usar não, que se for, né? Não deixa, a gente tá em vantagem. Tem ponto. É que não tem, tem ninguém de... olhando a minha esquerda, tá foda. Tem alguém cuidando embaixo? Tem alguém cuidando embaixo? Eu. Quem é que então, é o 03? É o dragão. O cara tá no final da base deles na minha direita aqui, tá ligado? Lá no finalzão, mesmo. Sim. Então que tem tá um aí. em cima e o outro tá onde? Será? <risos> <risos> Ele tá dentro da base, desgraça. Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos. Não der não, um não, não, minuto? Não, não, é 3 contra 5, pô. 3 contra não. 5. Não, não, não eu, não, não, tem, não, eu tô sozinho do meu lado aqui, que vou no asaqueito, vai, vai, curva. É 3 não, contra não, não avança 5, não. os caras não estão de hack, não. não só tá o Kira que, é que eu tá eu de hack aí. É só o Kira que tá de hack. Ele não vai errar todo mundo. Oh, se vir alguém aqui, ó. Oh, oh, se vir alguém aqui, eu consigo avançar um pouco, pelo menos. Mas tem que vir alguém aqui na minha esquerda pra me dar um cover. Cara. Bora. Vou tentar. Ah, vou tentar tenta fica avançar aí. Um, um pouquinho pela esquerda. Espera. Tá. Fica aí, ó. Oh, Gil, fica aí. Ô, Drago, você sabe que você tem alguém na parte de cima sua? Eu vou largar até a barra daqui. Cara, se. Não tem ninguém de barra pra pegar aqui de trás não, o cara ali? Tem? Eu tô de barra, tô aqui, vem? até tu. Não, não, não tem que ser na direita, na direita, lá no final, dragão, lá no final mesmo, lá ó. O cara aponta a cara e sai, o cara coloca Bora, cara bora, bora, lá bora. Lá, oh. Tá vendo aqui, Nuno? Tá na casinha vendo? ali de cima, tá um. Bora, bora, bora, bora. bora. frente aqui. Entra aí. Avança aqui eles vão apertar pra cá. Aí, avancei a esquerda. avança a esquerda, para na ponta da base. Caralho. Não, mano, que burrice foi essa, porra? Pra que tu veio, porra? Eu, eu teleportei, caralho. Não, pô, era pra cobrir, pô. Cobrir, cobrir. Sabe o que funciona cobrir? Eu teleportei, cobrir? caralho. Recua, recua, recua, recua. Não, não, 04, 04, volta 04. Não, pô. Vai, tá caindo, tá caindo. Ah, já era. Tá caindo, vai, vai, vai, vai 02, vai 02, vai. 02, 02, 02. Para... Não, campera, campera aí dentro do Cape. Campera aí dentro, aí é embaixo, aí é embaixo do Cape. Que é o melhor lugar que tem pra, pra você matar os caras. Solta a aqui no chão. Ali, tem que tentar levar um, né, dragão? Olha. Tá Murder pela próxima na próxima vez tu não faz essa burrada. quando pra um fô quando um for, você fica naquelas ca... nas não. coxas aí cagada mal. da porra velho vou segurar de novo lá direita lá vou até gravar essa porta Olha aí, tá teleportando de essa, essa porra, meu. Né? Ah, cara, esse cara tá de hack. É o 05, é o Kira. Tem dois aqui em cima. Ele tá de hack, ele tá oh, te vendo aí. Em Mickey, avançou em Mickey, avançou na direita embaixo aqui, ó. Ele tá te vendo. Eu preciso de um cover aqui na esquerda, meu. Né? Vai que bora, murder. Vai que bora, murder. preciso em cima. Fica aí embaixo, fica aí na caixa, fica aí aí. Ah, que isso? Ah, ele levei do Barrett lá no final, lá, lá em cima, lá, ó. Ô, louco, meu. O é que, é é que tá de baixo, lá, em cima, lá. Aí na esquerda. Meu botou Deus, tudo, meu, meu Deus, bora. Já ah, era. Não, pô. Sempre se vacilo, caralho. Cara de saco parece um. Jesus, hein? Teleportando essa porra, O 05 é o, é o é o. é o Kira, pô. Eu acho. certeza. Tá, tá ramintindo, deve ser. Vamos oh. lá oh. em cima comigo. Vem, Madragor. Vem. Morde pela última vez, Morde. Tu, tem, que tu, não, é tu eu, faz, eu, faz a pra... mesma coisa. Galera, tá vocês louco. fazem as mesmas cima. coisas. Era pra você fazer a mesma coisa, sempre. É pra fazer a mesma coisa. Porque se cada um tem uma posição, o jogo fica ah, mais não. fácil. Cima de mim, cima de mim, cima de mim, pessoal. O dungeon tá bonito. embaixo. Olha, eu morri porque você. ninguém me cobriu. Ninguém me cobriu, eu tava sozinho lá embaixo. Ninguém me cobriu. Também morri. Mostra aqui ó, aqui, ó. Ah, caralho Nossa, não Não dá não, pô, vocês tem que fazer a mesma coisa sempre pra que as pessoas tá, decorem vai. Se vocês não Vá fazem a mesma coisa, se vocês não fizerem a mesma coisa, contando, não tem como jogar, velho Não tem como jogar Vá no seu lugar, você tava, que eu tô fazendo uma... Eu tava, uma... tava Eu tô fazendo aqui. aqui, pariu, velho Não dá não Ó, vai aí, ó, vai aí, tá. Não, tá aqui não. Matei, eu eu em cima, em cima, ajuda aí, em cima, velho. vem ninguém na escada. Matei o Queira. E vamos lá. Vamos ah, lá, na calma. Eu preciso que avance três por cima. Por cima. Nenhum em cima. Vocês vão ruxar por cima, ninguém vai pelas laterais, não. cima aí do lado Eu já vi, já vi aqui. No caso. Não, faz um pela classe, lateral. Pepe, vai pela direita. Direita, me cobrindo. Aqui? Tá tem, tu tem tá dois na esquerda. Espelho, é certeza. Então eu vou pra direita, tá ligado? E vou você, Eles vão avançar esquerda, meu. Eles vão avançar. Ah, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um. Vamos que lá, eu. vamos lá. Mano, espera, tu aprendeu espera, a lição espera, dessa espera, vez? Espera, espera, espera o tempo, calma, caralho. Espera um pouco do tempo. Tá, vem cá, fala pra mim o que, que eu vou fazer. Eu tô na direita. Você vai eu cobrir essa parede atrás de mim, tá ligado? Você não vai rushar atrás de direita, mim, não. tô na direita, meu filho. Até qual, Drago? Até qual? qual? Eu sou essa bosta do 03, caralho. Tá, eu tô, é tô na portão. direita. Vai tu tá guarda, embaixo vai. Vai de, de mim aqui, dire... tu tá comigo aqui, não tá? Ó, oh, tá aí na, na frente. Eu sou, 04, ah. agora. eu sou 04, negócio. Eu sou 04. Quem é um o 01? Um? É <risos> eu, é eu. É o um Murder. O Murder? Eu tô falando com o Murder, pô. Sim, eu tô vendo. Então, tu, tu é o Murder que tá falando comigo? Quem era que tá falando comigo? Dizendo que não era Demi ele. É Milai, caralho. Então, é eu tô falando com o Murder. O Mander que tá fazendo merda, pô. Murder, ele veio <risos> comigo. Ele veio comigo quando não devia vir. Ele tem que cobrir as costas enquanto eu vou ruxar pra frente, tá ligado? Sempre vai ficar um tentando pegar ali na, na, na frente ali, Murder, entendeu? Você mata quem tiver lá em cima, tá ligado? Não o que tiver ali que eu tô tentando alvejar não. Beleza? Vamos lá, galera. Pera, pera, deixa eu descer aqui dá uma ruxada logo na frente aí, viu? Tepe? o frango é. tá em cima, eu acho aí, ó. Tá, tá é, Ele mirou em mim de baixo, ele Vai tá em cima, cima. Ele tá na meia torre aqui da direita, a torre da base deles ali, ó, de Barrett ali, ó. Viu? Vamos lá. Vamos lá? Olha. 3, 2, Bora. 1 e valendo. Tem dois aqui comigo. Mano. Fica mod. Vocês tá o frango, Fica o aí. Em cima de vocês tá o frango, Fica. frango. Marde, pô! Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, vai, vai, vai, vai, antecipa, antecipa, mata na frente, burro! Salva um vai, e vai, cobre vai, vai, o vai, vai. outro! Salve ele, salve ele, salve ele! Salve ele. Vai, tá, salve. tá na base, tá na base, tá, tá, tá, tá na base! base. Bora, seu lixo! 02, pega, 02! Não sei onde tá o outro! Caralho! Caralho. Tá onde? Boa, meu brother! <risos> Não vou Pronto. Aprenderam a estratégia agora, né? Não, fica na tem escada, que segurar, Tem que segurar igual, Gil. Só, Só fica na sobe. escada, Gil, Não sobe, não. teleportando essa porra aqui, velho. Ó, vou pra direita, vai, mesmo vai, vai, jeito. Tá cada um vai pro seu lugar. Cada um pro seu lugar, pô. Olha aí, caralho. Ah, cai, cai, ah, cai, cai, cai, cai. cai. cai. cai, cai, cai, cai, cai. Salva lá. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Deixa eu descer mais. Deixa eu descer mais. Agora, vai, vai, vai, agora rápido. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá Ah, bomba aí, bomba aí. Tem dois na esquerda. Aqui comigo, aqui ó, aqui, esquerda. comigo aqui, ó. Tem dois na esquerda. Preciso de ajuda na esquerda. Onde que tá? Esquerda, eu tô na porra. esquerda. Tô na direita, no caso. Quer dizer, eu tô na esquerda, oh, essa oh, porra. Ó, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, tá aqui, tá aqui. aqui. Tá aqui em cima, um, tá ligado? Oh. Tem, na embaixo, esquerda tem dois, tem dois embaixo. Murder! Quando eu for ruxar oh, não, um chá... não tem ninguém. Tem ah, não? Ah. Então vamos pra cá, vamos tentar alvejar. esquerda aqui? tem dois. Na minha frente eu tô vendo ninguém. Ó, tem ninguém aqui não. Da direita tá no campo da porra, não botou não. nem o cara aqui, véio. Na esquerda tem dois tentando me pegar, meu. Espera tentar levar mais um, meu. Espera um pouco. Vamos deixar dar um Caralho, momento. essa porra tá teleportando. <risos> Olha isso, véio. Eles estão camperando de um jeito bem camperadozinho, velho. Em cima deles tem alguém? Alguém sabe? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá é, aqui. É. Um recuo pra base. <risos> pegou, pegou? Não. O fogo tá lá em cima. Tá na, ele tá, tá naquela torre lá. Quem da é base que dele tá de barra ali? Dali? Quem é ele? Que mais quem? Ele tava de barra até hora. Pronto, no caso, o ideal seria... Tem um seria... no final, tem, ó, no final da base lá, no tem a torre, atrás da torre, lá turma. tem um lá. Eu acho que o outro fica dando cover pro frango ali embaixo. É, né? isso mesmo. É, isso mesmo. É. É, onde, é, é que não tem ninguém hora. no meu, né? Mas Ei, é vamos bem. lá, vamos lá, meme estratégia. Espera, espera, espera. espera Ah, um minuto já. Tape, tu vai lá, pela esquerda, né? Vou ruxar. eu pego o Frank aqui de cima, tá? Se Murder, tu buscar. vai me cobrir. Tem um cara atrás de mim, tá ligado? Lá em cima, tá ligado? Eu vou correr com tudo, mano. Tu vai pegar o cara que foi atrás de mim. Na certa eu vou me foder, tá ligado? Vou precisar que você rush logo pro lado esquerdo, tá ligado? Quer dizer, lado direito, você entra pra direita. Gil, você entra pra descer a escadaria aí, tá ligado? Mas Beleza? Tem eu, posso eu vou sair. lá! Vou, valendo! Levei, uh! eu levei da escada. Um matando em cima. Tem um boa, dentro garoto. da base, um dentro da base. Tá dentro da base. Uma casinha escondido, um casinho escondido ali. Caralho, cara. Eu tô teleportando Espera, espera, espera todo mundo. Ah, boa. Boa. <risos> ah, agora a gente, a gente tem que fazer o meu vamos lá. Mesmo agora, agora eu vou me fuder por causa do início, que ele me derruba de baixo, que filha da puta. Se liga, porra. Vai dar tempo, agora vai dar tempo, nota que não deu tempo, porque ele, ele nasceu do meus lados. Ó, tá boa. comigo aqui, Coming ó. Espera, gente, não rusha, é um pouco. Ô, oh, dá é um foder aqui, ó. Onde? Ah, você tem que falar onde? Dá gera, gera, gera, gera. Não chama não, não, não precisa não, não precisa não. Tem alguém na esquerda olhando comigo ou não? <risos> o... Meu, o 03 é muito afobado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na direita. Caralho. Não tem ninguém morto ainda, a gente tá na. tá na desvantagem. Tá na 01 tá aqui na direita, viu? Eu, Aí, tá aqui tá, na, tá, na tá. esquerda agora. Não tem eu Tô com dois, tô com franga mirado em mim. E tá ó, com o filho da puta na casinha. Saiu aí, daqui. saiu aí, drama. Uhum. Tá ó, aqui, tá ó, aqui, tá aqui. tá aqui, baixo aí, por baixo. Ei, por, baixo. É. por baixo aí, ó. Cuida por baixo aí. Ó. Vai, joga o granada aí. Espere, é. espere. Tá espera, com pouco life aí. Ele vai fugir, ele vai fugir aí. Ele vai fugir aí. Ele tá com pouco life aí. Direita, direita. Eu na direita direita, e esquerda. Direita, tem um direito aí. Direita de vocês aí, nossa direita. Ele tá com pouco life. Direita lá em cima. Tem um barreteiro lá em cima naquela torre de novo. Beleza? Ele tá tentando matar aqui, mas ele tá. Tá destruindo. tentando matar eu. Filho. Fica de armadilha aí. Tá tentando matar eu. Não tá atirando, não tá atirando. Tá na direita de barret naquele furinho ali, só que não dá pra pegar ele. Ei, me dá cover aqui na direita que eu consigo matar ele. Tá aqui, aqui da cover na é onde? Ah, não, não, não, não. Puta, uma, dois barretes, é dois barretes. É ele tá de rato, cara. da satirassa. mãe, meu. Como é que ele, ele, tá tá tirando, ele tá tirando? Ele tá tirando, Ele tá atirando, ele tá atirando, ele sabe que eu tô aqui, velho. Tomado o um cu, velho. Isso é um palhaçada do caralho, velho. Ó, Drago, seu... você acha que eu mato o cara aqui, Drago? Mas tem que matar o de 5. Vamos ver, se esse 05 se 05 for o Eu vou tentar hum... matar o cara de Barrett. O 03, se, se eu cair, você recua e dá cover na esquerda. E alguém lá da direita vem, me, vem cá me salvar. Se eu não... cair. Peguei, Peguei ele. peguei. Pegou de baixo? Peguei, peguei o da direita que tava debaixo. Vamos lá, galera, tem vamos ruxar, vamos ruxar, viu? É, tem atrás da caixinha pera, pera. ali, ó, o dragão. Ali, ali, ali, ali. Atrás da caixinha tem um aí, ó. Ah, na aí, caixinha? Eu a granada. aí Eu vou, mas se eu, eu for de entrar, de se eu for entrar, os caras vão atrás de mim, pô. Eu tenho que ir de 12, pô, tá ligado? Oi, 01, 01. 0. Ruxa dois pela, pô, pela, pela, pela direita. Peguei um. Boa, vamos lá, vamos lá, vou ruxar, mesmo estratégia. Boa. Tem um miado na fundo da base dele No fundo da base, só levar Correu de cima, mataram Correu pra lá base. Boa <risos> Campera, galera, deixa eles vir Campera no mesmo lugar No mesmo lugar, no mesmo lugar No mesmo lugar Na bazinha, não, no mesmo lugar Que a gente tá jogando, é gente campera Eles vão jogar até, se liga Seguindo em cima, dois. They're they're they're dois. Alguém right. olha a minha esquerda, pelo amor de Deus. Tô, tô, tô, tá, tô ali da frente. Alguém, é preciso que alguém tá, esteja olhando deixa, minha deixa esquerda. Zero, um, fica aí. Ô, vou falar uma coisa. Eles estão pro lado do mapa deles? lado do mapa deles ou pro nosso? Tem dois aqui comigo. Tem aqui embaixo, lado tem. Passou pro lado, nosso lado. No meio, tem, mano. dois. Tá, esquerda! Dois. Se liga na esquerda aí, esquerda, viu? Se vier ruxa aí tu avisa. Dois na É que direita eu tenho que olhar pra... <risos> mother, é tu não outro. abandona essa posição de jeito nenhum, mother. Se eu sair, tu não sai, viu, mother? Um não, não, ruxa que tem dois aí na frente. Não, relaxa. Preciso... Meu, não tem ninguém olhando minha esquerda. Não tem como eu pescar o cara dali, dali meu. Tem, tem um aqui na esquerda. Cuidado, tão vindo em mim, tão vindo em mim. Avançando fica, mano, aqui, fica mode. Agora eu tô na nossa base. Ei, ei, cuida aí de cima esquerda, esquerda, de cima. esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Avançaram esquerda, avançaram esquerda. Avançaram esquerda, eu tô falando. Avançar, tá aí. Esquerda, esquerda, esquerda. Vamos pra base deles, 01, ah, 01, 01. Morri, me levei de cima. Vamos lá, vamos lá, 01. Vamos lá. Vamos lá, 01, vamos lá. lá. Anda, 01, pelo amor tô de Deus! Dele, tô na base deles, tô na base deles Tô indo por baixo, tô indo por baixo, hein? Por baixo. Fica por preparado. Túnel. Vai, vai, vai, sai, vai, sai, vai, sai, sai, sai, sai. Boa, boa, boa. O, o, o ML tá atrás deles, pô. Volta, volta lá pra ah, o MLR tá lá atrás. atrás. Ah, caralho, essa tá porra. Minha, tá meado, tá meadou. Segura, segura que a gente tá ganhando. Segura, segura, segura, segura. que a gente tá ganhando. vai ruxar, vai ruxar. Segura, morda, segura, morda. Segura, segura, segura. Ah, não, tem como. Costa aí na frente. Ah, não, ele vai ficar bom. Xinga pra agora Nossa, ô, a ô. Mirana, meu A Miranda xinga mais do que o... Meu uh, Deus, Deus cara. Cara. a Lorena. é puto pô, Eu vou ter que um jantar aqui, ó Eu vou também, falar, vou ter que sair, né? pô Tá tarde já, velho Olha, tô, ele vai... Olha, Nossa, não, não provoca, Dragão. <risos> ele vai ficar pu... Por... Tô filho da puta só que eu é disse esse negócio no cu. Nossa, meu <risos> Vocês são foda. Ô, Dro, eu, eu, eu, eu tava tá doido com me deu de cedros de O Frank, tava morrendo <risos> direto lá Ele botava a desculpa que era a costa, que era a lado, que era a frente, que era a inverso. Imagina agora, meu irmão. Vou jantar tá aqui, falou, daqui a pouco eu volto aí. Eu vou, então, sair. Nossa, eu vou sair, daqui tá a pouco eu vou sair, tá? Aproveitar que eu tenho é, eu que falar, sair. Eu vou é. sair também. Tem que aparecer por aí. Tô assistindo o Jessica. Olha, olha, olha, olha. Ele não aguenta, né? Ele não. <risos> Relaxa é. É, é quando botar uma lá de 5x0. Fácil. Você é louco, meu. Os caras me deram 100 pontos. Eu vou sair. Valeu, seus potos. Falou. Olha a que eu vou botar pra ele. Eita caralho. É feita na... da... <risos> é caldo de campo. Chama ele de cachola. Por <risos> <risos> que, que ah. o Dramos tá me xingando lá? Valeu, seus p...